o vídeo de hoje não é nada mais, nada menos do que pedir autorização para fazer filmagens e fotografias aéreas. Antes de eu começar o vídeo a explicar como é que se pede a autorização de recolha de imagens à Autoridade Aeronáutica Nacional, vou fazer aqui dois reparos. Existe a ANAC, existe a AN que é a Autoridade Aeronáutica Nacional. A ANAC é uma entidade onde a gente pede a autorização de voo e onde futuramente iremos registrar os nossos drones. E também é só preciso fazer esses pedidos se formos voar por cima de pessoas, voar à noite, voar em zonas reservadas. Aí sim temos que pedir autorização à ANAC. Vou-vos deixar aqui até o mapa do país. Tudo o que não está a vermelho e alaranjado Podemos voar até 120 metros de altura. Hoje vou falar sobre a AAN. Que é a Autoridade Aeronáutica Nacional. Era onde a gente fazia os nossos pedidos de recolha de imagens. Onde agora mudou. Tem uma nova plataforma. Para quem já pedia esses documentos de recolhas de imagens. Deve ter recebido no dia 15 um mail a avisar das novas alterações. Ora, aqui foi o um mail que nos informa que no dia 15 irá começar a, nova, a primeira versão. Porque está por várias versões da nova plataforma, já está na versão beta, estão a testar, a partir do dia 1 de Fevereiro, vão só aceitar pedidos de recolha de imagens com este sistema. Ora, aqui só a explicar um pouco é que vai acontecer, o mail, e viemos aqui ao site da AAN, aqui no site vemos aqui levantamentos aéreos, aeronaves não tripuladas, que é os drones, e não se esqueçam que os drones não é só os multirretores. os drones de Phantom, os xiaomis. Não é só isso. Também asas fixas, aviões, helicópteros. Tudo que seja controlado remotamente são drones. Não se esqueçam disso. Ora, entramos. Aqui está uma breve explicação. Aqui temos um guia rápido de como nos inscrevermos na plataforma. E aqui temos E-AAN. Clicamos e vamos entrar na plataforma. Eu já me inscrevi. Já está aqui o meu mail e a minha password. Mas até eu chegar aqui... É que eu tive que fazer? Tive que vir aqui registar-me, vemos aqui e ler sempre estas informações que normalmente estão a azul ou a vermelho, que às vezes aparecem, onde sempre as coisas importantes. Aqui a explicar que a informação abaixo é disponível permite efetuar o registro inicial da Autoridade Aeronáutica Nacional. Aqui, depois vamos receber um mail para validar. E vemos aqui a natureza da operadora, se somos uma empresa, podemos registrar aqui na. A Autoridade Aeronáutica Nacional, como uma empresa. Ou então, como uma pessoa singular, mas que obtém lucros de recolha de imagens. Ou então, aqui, para uma pessoa privada, onde quer voar um bocadinho, fazer umas imagens, mostrar aos amigos, pôr nas redes sociais, alimentar o YouTube, Facebook aquelas coisas todas. Usamos aqui a terceira opção. que Vai ser o meu caso. Depois aqui temos o nome completo. Claro que eu não vou preencher tudo... Porque eu já estou inscrito. Entretanto temos aqui a nossa nacionalidade. Portugal. Portugal. Põe aqui o vosso NIF. A seguir, põem aqui o vosso número de cartão cidadão. Bilhete de identidade, que ainda tem. A vossa identificação. Metem aqui a vossa morada. Rua. Código postal. 3750. /XX. Eu aqui não vou colocar agora. O vosso mail. É muito importante o vosso mail. O vosso telefone. Ou o vosso telemóvel. A seguir, ora, não esqueçam daqui deste vistozinho. Ao clicarem deste visto, estão a dizer que toda a informação em cima é verdadeira. E registar. Ora, depois de registarem, vocês recebem depois logo a seguir este mail. No, no meu caso foi muito rápido. Recebi este mail com o meu mail que me inscrevi e a minha password. E ao fundo, vão-nos ter aqui uma declaração. Quando vocês tiverem o cartão de cidadão e o leitor, fazem a vossa assinatura digital, enviam-me por e um mail, está resolvido. Alto que eu já ia cometendo um erro, entretanto, a Autoridade Aeronáutica Nacional esteve a ver o meu vídeo e apontou-me ali um erro. E como eu não quero passar erros para vocês, o erro era a maneira de como enviar a declaração. Eles, por procedimentos internos, só aceitam de duas maneiras, que é assinatura digital, enviar por e um mail para imagens.aereas.aan.pt ou então... Imprimir, assinar, enviar por carta com a morada que está lá no site deles. Apesar de nós já termos cotado outras maneiras de poder enviar a declaração. Mas estas são as maneiras oficiais. Ora continuando com o vídeo. Enviamos-lhe o um mail e eles depois irão-nos responder com o outro mail. A dizer que está aprovado. Ora depois aqui no mail se quiser vamos aqui a clicar em E traço AAN. Que ele direciona-nos logo para a página. E aqui vamos entrar com as nossas credenciais. Usamos aqui o nosso mail. A password que recebemos no mail. E aceder. por acaso tiver aqui isto escondido assim. Vocês clicam aqui e aparecem-vos aqui os, os separadores. Ora vemos aqui em cima. Temos aqui configurações ou sair. Vemos a configurações. Ora vemos aqui em idioma. Inglês ou português caso do estrangeiro, temos o inglês. E se queremos alterar aquela password, às vezes aquelas passwords são muito complicadas, a gente vem aqui, mete uma password que é aceitável e guardar. E a partir daí usamos essa password nova. Vemos aqui operadores, contactos, aqui nos contactos que aparece logo automaticamente, porque a gente ao registrar-se como ou empresa ou pessoa individual, esta parte fica logo preenchida. Por isso só vemos aqui mexer se queremos adicionar mais contactos. Podemos adicionar mails, skype, telefones. Morada. Aqui está a minha morada. Eu só cheguei aqui. Adicionei uma morada. Depois aqui o meu código postal. Completo. Aqui o nosso país. Portugal. E se quisermos aqui escrever alguma observação. E guardar. E ficamos aqui com a nossa morada colocada. Se queremos alterar alguma coisa na morada. É só chegar aqui. E alteramos. E cancelar no meu caso. Mas guardar. Onde a morada já está. Ora aqui nos seguros. Para quem tiver seguros. Porque ainda não é obrigatório. Porque ainda não saiu a legislação. Mas em breve será obrigatório. Para quem já tem seguros de responsabilidade civil. Vem aqui e adiciona. Mete aqui o número da Apólice. A validade do, do seguro. E adicionar. Para quem ainda não tem. Não precisa registrar aqui nada. Nas RPAs. Aqui é os nossos modelos dos nossos drones. Ora, eu já tenho aqui um modelo que é aquele drone racing aqui da série. Vou deixar aqui o card em cima com a série. Aqui eu adicionei o drone. Está aqui. Mostrar aqui as alterações. Se quisermos fazer alguma alteração. Foi construído em casa. Com o modelo é o XPTO. Tem quatro motores. O tipo de aeronave. Pronto, estas informações todas. Eu estou aqui a passar rápido porque eu vou vos mostrar. Adicionar um por exemplo, vou adicionar o meu Phantom 3 e assim explico o passo a passo. Ora, tenho já aqui o meu Phantom 3. Eu vou tirar a bateria. Ora, para adicionar uma nova aeronave. Adicionar. Marca DJI. Modelo Phantom 3 Pro. Número de motores. No meu caso, tenho 4 motores. O tipo de drone. Se é uma asa fixa um avião, ou se tem asas rotativas, que neste caso são hélices. No caso do Phantom e da grande maioria dos drones, é asas rotativas. Nós vemos aqui o peso, 25 kg, ou inferior a 250 gramas, ou superior a 250 gramas e menos de 25 kg. Que é o caso. Ora aqui no número de registro. Se a gente colocar o rato por cima. Se a gente for aqui clicando o rato assim por cima destes campos. Ele vai muitas vezes explicar o que é cada coisa. Neste caso o, aqui o número de registro diz que é atribuído pela ANAC. Só que esse sistema ainda não está a funcionar. Ainda está a ser desenvolvido. E o que a gente pode fazer é meter aqui o serial do drone. Porque temos de ter aqui um número. Ou então o número de registro NA. Ainda não tem. Ora, o número de série, está no meu caso, o número de série está aqui dentro do drone, aqui dentro não. No meu caso está aqui assim atrás o número de série. Ora, aqui resolução máxima. Vou meter 4k, que é o Phantom profissional. Transmissão em tempo real, o meu tem. Que é a gente estarmos no comando ou estarmos nos óculos e estarmos a ver o que está a acontecer nesse momento. Por isso tem. Porque há aqueles drones que a gente às vezes mete a câmera mas não temos o feedback do que a câmera está a filmar. E nesse caso temos que pôr não. Recolhe som, há aqueles que sim, há aqueles que não. Para a recolha de dados de outras naturezas que a gente mete, não. Tem GPS. Tem. Se tem barómetro, o meu caso tem, pode não ter, como eu aqui no canal já tive drones que não tinham nem GPS nem barómetro. Por exemplo, os racers normalmente não têm nem GPS nem barómetro. Tem capacidade de voo autónomo, sim, que é largas o comando e ele fica ali a controlar para não cair e ficar sempre no mesmo sítio. Isso é voo autónomo, ou então voltar para casa também é um voo autónomo. Por exemplo nos racers, a gente tem que estar sempre ali a comandar o drone. Isso aí não é voo autónomo. Se a gente larga o comando, ele cai. Por isso não é voo autónomo. Tem um bloqueio de geofence? Sim, tenho. Tenho uma cerca a dizer que ele não pode andar X metros longe de mim. Se tem o voltar para casa? Sim senhora, tem. Luz de identificação? O meu tem, aquelas é luzes por baixo que piscam e são verdes e vermelhas. E... Ficam meu umas e com meio é, pontos. é essas luzes. os drones têm esse tipo de luzes. Se falhar o um motor. Não se esqueçam. que Todos os drones que tenham menos de 6 motores. Se falhar um motor. Ele simplesmente cai. Acima de 6 motores. Conseguem ainda voar. E conseguimos uh, fazer um pouso em segurança. Aqui no voo é não. Se tem alguma bateria de reserva a bordo. No meu caso não tenho. Mas existem alguns drones que têm Como o Inspire 2. Que tem duas baterias. Aqui o sistema reserva de controlo de voo não sei bem o que é que isto quer dizer mas eu penso que possa ser algo a ver, a ver que a gente consegue definir alguns patamares e dizer que dali para baixo tu avisas-me que alguma coisa vai correr mal e a gente consegue poisá-lo ou voltar para casa com ele e nos Phantom normalmente penso que eles têm esse tipo de sistema se tem paraquedas incluído o meu não tem porque existem drones que já têm um paraquedas quando Falha o motor, falha a bateria, falha qualquer coisa, simplesmente ao caírem abrem o paraquedas e É muito bom esse sistema quando estamos a filmar e a voar sobre pessoas para não magoar ninguém e também não destruir o nosso equipamento e não destruir o equipamento de terceiros e causar danos a terceiros. Por isso chegamos aqui, está tudo. Ora, pomos guardar. Simplesmente tenho aqui mais um drone adicionado. Claro, se tivermos mais drones adicionamos mais drones para já tenho aqui estes dois registados depois tenho aqui pilotos que é todas as pessoas se eu for uma empresa todas as pessoas que estão na minha empresa que pilotam drones eu meto aqui os nomes deles e depois aqui o fulano Zé vai filmar o, o evento X o fulano Manela vai eh, filmar o evento Y e assim peço com os nomes desses profissionais. No meu caso, como eu tenho aqui uma conta hum, singular. Só vou ter aqui o meu nome. Porque não tenho ninguém. Podia ter. Podia ter amigos que também voassem aqui. E assim metia cá o nome deles. E quando a gente fosse voar. Eu, eu pedia autorização para todos. Também posso fazer isso. Mas no meu caso. Como só sou eu aqui em casa a voar. Só vai estar aqui o meu nome mas também é muito simples, é só chegar aqui a adicionar metem o nome, morada, telemóvel, código postal e fica já o vosso piloto registado agora vamos aqui para uma área muito interessante que é aqui áreas ora aqui irá estar todos os nossos pedidos eu já fiz aqui um pedido para o Racing faltam 4 dias para a data do pedido iniciar fiz aqui um pedido para o Racing porque eu quero fazer aqui mais umas filmagens com o Racing e assim fiz já o pedido e para adicionar, é chegarmos aqui a adicionar e agora aqui temos de ter alguma atenção do que é que vamos fazer diz aqui muito importante o período máximo de autorização em cada área submetida é de 60 dias, não podemos fazer pedidos com mais de 60 dias seguidos para começando a preencher aqui o nosso formulário ele pergunta-nos logo se a gente vai voar sobre o mar, sim ou não a gente clicar sim, depois o piloto, horário tipo de áreas, esta parte pois é igual, no meu caso eu não vou voar sobre o mar, por isso digo não vou escolher aqui o meu distrito, Aveiro, o conselho vai ser o conselho de Agda, que é aqui a minha zona depois aqui a aeronave que eu vou usar vai ser o Phantom 3, o piloto vai ser aquele rapaz espetacular Ora, esta parte aqui foi aquilo que temos a preencher ali nos pilotos e nas nossas aeronaves Assim ficam aqui registadas. A gente só chega aqui e diz quero aquilo ou quero aquele E é muito mais fácil. Depois o seguro se a gente tiver seguro. Aqui vai estar a data onde a gente vai fazer as nossas recolhas de imagem. A gente pode pedir até 60 dias. O, o pedir assim seguido. Ora vemos aqui clicamos e quero a partir do dia 30. Até... Até dia 30. E fazemos. Ok. Ora temos de ter em atenção que a data aqui está ao contrário onde temos primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, e que vai acabar o pedido a 30 de Março. Ora, vamos aqui escolher o horário, nascer ao pôr do sol, e não se esqueçam que voar de noite é preciso a autorização da ANAC, ou então podemos usar aqui um intervalo de tempo, Geralmente sempre assim o dia todo, como assim vários dias, quando quero fazer alguma filmagem e às vezes está a chover, outras vezes não tenho tempo. Há outras alturas que eu tenho compromissos e não consigo ir filmar o que quero. Por isso é que eu costumo ter assim vários dias seguidos na mesma zona. O tipo de recolha, se é fotografia, filmagem ou portofotos, outros, sensores não óticos, Eu vou por aqui fotografia e filmagem. Ora, aqui a finalidade será recre e a entidade também pode ser INDIVIDUAL e aqui em baixo se a gente for divulgar em alguma plataforma qual? eu vou meter b ora aqui se for preciso deixar aqui alguma nota relevante fazer algum pedido, alguma dúvida a gente escreve aqui vemos aqui a tomei conhecimento vemos mais e vamos ler aqui isto depois de lermos deixar assinalar a Z que lemos e guardar. Está submetida, mas também pode acontecer chegarmos aqui a um distrito. Ora vemos aqui, por exemplo, a Ovara e aqui já aparece a dizer tipo de área. Ao bocado não aparecia e agora aparece. E aqui o tipo de área, quer uma área circular, uma rota. Não se esqueçam que o poligonal, a só pode escolher depois no mapa, em vários pontos e dizer que dentro daquela área queremos fazer as filmagens mas eu vou escolher só circular onde temos aqui a altura que o nosso drone vai voar a gente sabemos que na ANAC se não for preciso pedir qualquer tipo de autorização só podemos voar até 120 metros de altura mas esqueçam que aqui tem que ter sempre 3 dígitos mesmo que tenham 20 metros vocês têm que pôr ali o zero antes mas como eu... Quero voar o máximo. Que até 120. Aqui o raio. Eu só quero fazer um raio de 1000. Está aqui a explicar. Não se esqueçam que se puserem o rato em cima. eles dá-nos estes retangulozinhos A explicar. E aqui a parte engraçada. Que é escolher a zona. Ora. Aqui as coordenadas. não só meta aqui assim. Oh, podemos arrastar isto para um sítio. Espanha. Não sei porque é que apanha Espanha. Mas pronto. Aqui... Ovar, vai ali ao var, é aqui clica, aparece o Vara. e depois fazemos ali zoom. Podemos fazer zoom por ali ou então aqui pelo scroll do rato. Eu aqui uma zona perto do var, fez fácil o pedido. Vamos, vou querer voar ali naquela zona em ovar, carrega OK e fica ali as coordenadas guardadas. Tipo de recolhas de imagens vai ser fotografia e imagem. Esta parte, depois, é tudo igual. Ora, aqui divulgado no YouTube, como é conhecimento, e guardamos. Eu não vou guardar porque eu não vou fazer o pedido. Depois quando for aprovado, simplesmente vai estar aqui escrito diferida. Já se passaram dois dias, o pedido já foi diferido, os dois. Isto quer dizer que já foi o pedido aceito, já foi autorizado. E aparece aqui no estado a dizer diferida, durante o processo. podem reparar aqui neste print que eu fiz que está aqui em avaliação, e quando isso acontece a gente vai recebendo mails a explicar o que é que está a acontecer com o nosso pedido. E um dos mails é este, a avisar-nos que o nosso processo está a ser avaliado e que depois quando é diferido, quando é aprovado, iremos receber um outro mail a avisar-nos da situação. Onde nesse e-mail tem uma informação muito importante, que é este que está aqui assim, temos que ir aqui a este site, é áreas temporariamente proibidas, o que é que isto quer dizer? Determinadas alturas do ano, do mês, do dia, pode acontecer algum evento e tem que ser essa zona interdita a drones. E aqui vai estar a informação toda nesta tabela a dizer onde é que é o dia, o local e o que é que vai acontecer nessa altura e a gente nessa altura estamos proibidos de voar. E assim em branco, quer dizer que não há é nada agendado para a proibição dos nossos voos. O que a gente tem que fazer é que quando vamos voar para um determinado sítio, vemos aqui este site, vemos se há alguma interdição. Na nossa zona onde a gente vai voar. E aí não vamos poder voar. De resto, temos as autorizações todas em dia. É voar até gastar baterias. Voltando aqui à plataforma. Se clicarmos em diferido, vai-nos aparecer aqui o histórico. Como por exemplo, aqui o drone que eu construí em casa. O Racing. Demorou mais tempo. Mas por causa de que teve que ser aprovado. Por entidades superiores. Por ser um drone construído em casa. Demorou mais tempo. Teve que ter uma avaliação mais intensiva. Para ver se havia riscos ou não. Onde mesmo nessa informação. Está aqui o tal site. Para vermos as zonas temporariamente proibidas. Aqui está o histórico. Se vocês repararem. Eu fiz o pedido dia 16. E só foi-me entregue dia 28. Mas isto não é regra. Isto é exceção. Porque é um drone feito em casa. E eles terão que avaliar os riscos. Aqui se formos ver aqui o, o do Phantom. Aqui se repararem eu pedi dia 26 e dia 28 já tenho autorização e lembrando que o dia 26 era um sábado e dia 28 é uma segunda-feira. Às 10 da manhã já estava o pedido diferido por isso foi muito rápido. Aqui no fundo temos autorização, podemos uh, imprimir aqui o meu drone construído em casa onde tenho autorização de recolha de imagens desde o dia 31 de janeiro até 31 de março na região de Agda. Que em Agda posso, em qualquer parte, fazer recolha de imagens. Claro que eu tenho aqui um aeródromo perto. E nessa zona do aeródromo não posso. de caso, os voos aí tem que ser com a autorização da ANAC e do aeródromo. O do Phantom está igual. Aqui o Phantom, Agda. 60 dias seguidos para poder filmar aqui sem qualquer tipo de problema. Esta parte aqui é rápida, é simples. Ora, para quem está habituado a fazer pedidos... Não se esqueçam que isto antigamente era assim, esta é da ANAC, depois também tenho aqui da AN, a gente tinha que fazer aqui um molho de papel, a gente tinha que pedir papéis e papéis e agora está a melhorar esta parte. Claro que isto não acontece um dia para o outro, a gente temos que ter alguma paciência também, porque eles também têm que conseguir pôr as plataformas a funcionar. Uma das coisas boas disto é que já não precisamos andar com estes montes de papéis a preencher e enviar, assim chegamos ali, só dizemos que queremos voar aqui e não sei das quantas com a aeronave X, com o piloto X, e esperar uns dias e temos a autorização. Isto para a AAN, Autoridade Aeronáutica Nacional. Futuramente irá acontecer o mesmo na ANAC, onde depois será mais fácil, vai ser algo assim do género vamos ter uma plataformazinha para conseguir uh, registrar os nossos drones e termos direito ao serial number depois da nossa matrícula. E mais uma coisa, e quem está no estrangeiro? Simplesmente é seguir este processo, cá fazer os pedidos de autorização, metem a vossa localidade, onde é que vocês moram e os sítios que vocês querem uh, filmar cá em Portugal que depois a autorização será aceita ou não, dependendo dos sítios que vocês quiserem filmar. Ora, espero que este pequeno tutorial, que já é longo, vos dê algumas ferramentas para vocês conseguirem fazer os vossos pedidos. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Espero que tenha ajudado e até já!